A primeira sugestão que eu daria é que os colegas médicos não prescrevessem o medicamento sem que haja evidência científica, tanto quanto a, em relação ao benefício, quanto em relação ao risco nesta condição. É, com relação aos pacientes, eles têm direito sim de recusar a prescrição médica e aí é importante que o paciente e o médico Tenham uma conversa franca sobre isso e que o paciente tenha direito de ser esclarecido numa linguagem que ele entenda a respeito do benefício e do risco do medicamento à luz da evidência científica. Na verdade, quando um medicamento é prescrito a um paciente, o paciente tem o direito de ser adequadamente informado pelo médico e o médico tem a obrigação de explicar para o paciente e fundamentar aquela prescrição que ele está fazendo. Não é? Quando o médico vê que a recusa do paciente pode trazer um prejuízo muito grande para a pessoa, é porque o medicamento tem uma evidência de um efeito adequado, ele tem uma evidência de segurança, então cabe ao médico orientar e informar a pessoa em busca da adesão terapêutica com o objetivo de oferecer o melhor tratamento possível. Agora, quando o médico oferece um medicamento para o paciente, é prudente que ele não ofereça um tratamento que não seja baseado em evidência científica quanto ao benefício e quanto ao risco. Qualquer das situações em que o médico passar medicamento para o paciente, é adequado que o paciente procure se informar, que o médico procure explicar para ele adequadamente e que seja garantido o direito do paciente de aceitar autonomamente, de maneira informada e de maneira livre, ou não a prescrição do médico. Então é direito do paciente aceitar ou recusar a prescrição, é obrigação do médico informar corretamente para o paciente os benefícios e os riscos e a evidência científica relacionada à prescrição que ele faz e aí os dois numa conversa chegam num acordo em relação o que é melhor para aquele paciente em termos de tratamento.